De onde vem a água que consumimos em Presidente Prudente? A cidade é abastecida pelo rio Santo Anastácio, pelo Balneário da Amizade e pelo Rio do Peixe, que é a maior fonte de água para os prudentinos. Mas também a é mais distante. Fica a aproximadamente 42 quilômetros daqui. Toda a água captada nos rios passa por um processo de tratamento. Para se ter ideia, a Sabesp trata um volume equivalente a duas piscinas olímpicas por hora. O trabalho é realizado por uma equipe técnica especializada, 24 horas por dia. E a qualidade da água é monitorada por laboratório acreditado pelo Inmetro. Após o tratamento, a água é enviada para 13 reservatórios e de lá segue para toda a cidade. Todo esse trabalho é para garantir sempre água tratada e de qualidade para toda a população prudentina. Sabesp. Água. Sabendo usar, não vai faltar.